Matricule o seu filho em um colégio que dá show em qualidade. Vem para o Colégio Unifeb. Da educação infantil ao ensino médio. No Colégio Unifeb você encontra a melhor metodologia de ensino, professores capacitados e estrutura de universidade. Na hora de investir na educação do seu filho, escolha o melhor. Colégio Unifeb. Preparando seu filho para o sucesso. Colégio Unifeb. Matrículas abertas.